Essa migração é parte do processo de atualização das plataformas tecnológicas da infraestrutura de radiodifusão no Brasil. Um processo que, além de melhorar a qualidade das transmissões, vai intensificar a convergência entre meios de produção e de transmissão de conteúdo. A migração da frequência AM para FM Permitirá que emissoras de todo o Brasil e os milhares de radialistas que nelas usam sua voz e talento para informarem e entreter os ouvintes mantenham forte e arraigado o hábito de ouvir rádio entre brasileiras e brasileiros de norte a sul do nosso país.